Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos aprender sobre as panelas. As panelas são essenciais para o cozimento de alimentos no fogo, seja no fogo do fogão ou no fogo da fogueira. As panelas podem ser feitas de diferentes materiais, e nós vamos conhecer alguns desses materiais agora. As panelas feitas de barro são muito tradicionais e estão na nossa cultura há muito tempo. Elas podem ser utilizadas sobre a chama do fogão, ou da fogueira, e até mesmo dentro do forno. E elas cozinham o alimento bem lentamente e mantêm a temperatura por muito mais tempo. No entanto, as panelas de barro são porosas. O barro ele é poroso depois que ele seca, como a gente pode ver aqui nessa foto, um exemplo de uma panela de barro. Como ela é porosa, ela pode guardar alimentos nessas porosidades. Então, é muito importante que ela seja muito bem limpa antes de ser guardada, para que ela não fique com resíduo de alimentos. As panelas feitas de ferro são muito resistentes. Por serem feitas de ferro durante o cozimento, parte desse ferro pode ser transferida ao alimento, o que pode auxiliar, por exemplo, durante o tratamento de anemias. Anemia é uma doença no sangue que uma das causas pode ser a falta do ferro. Então, esse tipo de panela, quando nós usamos para cozinhar os alimentos aqui, ela pode ser utilizada no tratamento da anemia, já que ela libera parte do ferro da sua constituição no alimento. Esse tipo de panela deve ser guardado bem seco para que ele não enferruje com o tempo. Já as panelas feitas de alumínio, são, que é um tipo de metal, elas são leves e aquecem rapidamente os alimentos é utilizada para cozinhar muitos tipos de alimentos, ela é muito comum também no cotidiano do brasileiro. As panelas feitas de vidro esquentam muito rapidamente, e elas são utilizadas para cozinhar os mais diferentes tipos de alimentos, porém, é muito importante que tenha cuidado na hora de manusear esse tipo de panela. Por ela ser feita de vidro, uma vez que ela possa cair ou esbarrar em qualquer lugar, ela pode se quebrar muito fácil. Então, é importante termos cuidado ao manusear as panelas que são feitas de vidro. As panelas que são feitas de cerâmica são muito fáceis de limpar e raramente grudam alimentos nela. Elas cozinham lentamente os alimentos, pois demoram bastante para aquecer. Elas exigem, assim como as panelas de vidro, algum cuidado para manusear, porque elas também podem se quebrar. Como a cerâmica é um tipo de barro, é um barro que recebeu um tratamento especial, né? é, tudo que é feito de barro também pode se quebrar porque ele resseca com o tempo. Então, se a gente derrubar a panela de cerâmica, ou trombar ela em qualquer lugar durante o manuseio, a gente pode quebrar essa panela. E é muito importante, então, que tenhamos cuidado ao manusear esse tipo de panela. Já as panelas feitas de pedra são muito mais difíceis de serem encontradas no mercado. Elas são fáceis de lavar, e podem liberar, também, algumas substâncias enquanto cozinham o alimento. E, muito importante ressaltar, é que essas panelas são duráveis, elas duram muito, muito tempo. Hoje, nós aprendemos um pouco sobre as panelas e para que elas são utilizadas. Como nós vimos, as panelas são utilizadas para cozinhar os alimentos, seja no fogão ou na fogueira. Vimos também de quais materiais as panelas podem ser feitas, de barro, ferro, alumínio, vidro, cerâmica e pedra, e quais as vantagens e desvantagens de se utilizar cada tipo de material. Bons estudos e até a próxima!